Muitas pessoas falam sobre lei da atração, mas outros mestres falam, falam sobre a transcendência do pensamento para nos tornarmos vazios e aí viver realmente sem restrições. Do ego, podem falar um pouquinho disso, por favor? Tá, eu vou responder aqui sobre a lei da atração. O que eu tá. acho? A lei da atração é um nome que alguém te deram, então hoje eu entendo que que a lei da atração, eles falaram, ah, tudo que você emana, você atrai Mas não é pensamento, tá? Porque pra mim, todos os testes que eu fiz, a questão do pensamento Quando você pensa, você busca uma experiência do passado Então para mim, pensamento tá o okay, quê? Imagens do meu passado, experiências do meu passado, tudo que eu já vivi Então no meu pensamento não tem nada que me sirva, certo? Então, o que que é? Sentimento. Quando eu entendo o meu sentimento, tudo que eu estou sentindo, que eu acredito e sinto profundamente é real, aquilo se manifesta para mim. Então, a questão de você estar aqui agora. Então, o que que eu tenho aqui agora? Eu tô aqui assistindo essa live. O que eu tenho. Neste zero, tem coisas incríveis se manifestando. De repente, vem um insight para você... De repente vem uma felicidade para você. E é importante você estar tá nesse aqui agora. Porque nesse aqui agora, coisas que você jamais imaginou de insights de vida, de manifestação de uma vida melhor, é, de coisas para fazer, de ideias para colocar em prática, vai acontecer. Então, eu sou... Completamente ligada a sentimento e ao vazio, ao zero. O zero é o que agora. O que agora está tudo acontecendo. Você não tem medo, você não tem que preocupar com nada, porque agora é tudo que está acontecendo. Então agora está tudo certo. E se você viver nesse estado de agora, a cada minutinho, a sua vida vai ser incrível. Não tem que preocupar em ficar lá viajando, a maionese, pensando, visualizando casinha, carrinho, o que você quer. Sinta. Sinta com toda a emoção o que você é. E o que você é se tornará real na sua frente. Então, observar os que vem no sentimento. Então, para mim, é essa a resposta da lei da atração aí. Pelo fato da gente atrair o que transmite, a outra pessoa, na maioria das vezes, vai ter um defeito da qual nós também temos. Seria isso que você disse, né? Se eu vejo defeito nela, é porque eu tenho também, exatamente. Sim. E é exatamente a questão assim, muitas pessoas já me perguntaram, ah, mas então... Por exemplo, eu quero uh, um moço para cuidar de mim, um relacionamento que o cara cuida de mim. E quando você é honesta consigo mesmo, você sente isso, você atrai uma pessoa que realmente gosta de cuidar do outro. Então não tem ninguém sofrendo. Então, se tipo, você é criador e ele também. Então ele quer alguém para cuidar e você quer alguém que cuide de você. Tudo certo. Mesma coisa Sim. aí do defeito, né? Sim, perfeito.